Salve galera, estamos aqui novamente com mais um vídeo de Days Gone aqui pra vocês galera O seguinte, eu havia falado para vocês que a gente faria missões agora pro... o é, a gente faria missões pro Iron Mike, beleza galera? Então a gente vai seguir com o combinado, vamos seguir com o que a gente havia falado Vamos fazer algumas missões pro Iron Mike aqui Seguir aqui. O acampamento dele é mais embaçado pra sair, cara. Você é louco. Aqui, beleza. Nossa, olha que da hora, mano. Pô, gostei, ó. Faz até o barulhinho do negócio se aqui. Da hora. Mas. Vamos lá então galera, a gente vai ter que ir... Deixa eu ver aqui qual que é a missão é... Vamos em cima dela aqui Preciso da tua ajuda, Rod para encontrar o Brian Ok então, vamos lá Isso daqui é a... tem que ganhar alguns, alguns pontos de habilidade aqui, galera. No acampamento dele, para poder evoluir a nossa moto, né, cara? Porque a nossa moto tá meio secadinha, hein? Cara, na moral, que eu vou parar aqui, vamos ver o que eu acho. Pô, achei muito da hora isso daqui. Será que a gente tá num local mais frio? Mais, enfim, propícia à neve? Porque ainda não tinha visto isso daqui, cara, de neve e tal. Ainda a gente não tinha passado por... Ó, oh, aqui provavelmente deve ter. Eu tenho que abastecer minha moto também, cara. Deixa eu ver... o carro aqui, pegar umas cicatas que a gente precisa. Ué, cadê? Tá só fazendo barulho. Pode ser útil. Prego. Pra gente poder fazer um taco de pregos. Marreta, né? garrafinha pra gente fazer um molotov importante ah vem aqui também então, toma aqui ó pode deitar pronto aí ó tá bem calminha agora uma caixa de prego mais alguma coisa ali que eu não sei o que quero mais sucata pegar esse combustível aqui, já vou baciar a moto vou lá. Tirar. Porque eu já deixo ela bacia, só precisar sair daqui o mais rápido. Preciso. Pelo menos eu já tenho ela bacia já. Beleza. Demorou. É louco Ué, não tá aqui? Cadê o frenético que tá gritando, hein? Tá com medo, hein? Tá com medo Ah, não acredito nisso pegar aqui uma garrafa O que mais que a gente acha aqui, galera? Acho que é só, velho. Vou entrar nessa casa aqui. Acredito eu que deve ter alguma coisa. Pronto. Pronto. E aí, agora vamos vasculhar aqui. já tá feito já né Dá pra fabricar já tá cheio tá né tá fechado aqui será que deve ter algum frenético aqui dentro velho nem foi difícil Essas portas estão fechadas, então. Qual o sentido disso? Tá, ah, então, né? Já que não tem nada aqui, vamos embora. Tem garrafa aqui, mas eu não posso pegar. Eu posso pegar esse prático. Vazar, então, né, mano? Demorou. Vamos lá, então. Seguir caminho, galera. Pegamos alguns itens. Algumas pratas ali. Demorou. Vamos lá. Estamos a, a. tão pertinho aqui já, velho. Beleza. Tô aqui. Jesus, não. Brian. Não me assusta desse jeito. Descobriu alguma coisa sobre a Sarah, a mulher que eu coloquei no helicóptero? Nada. Nada? Pera, pera, pera, pera, demora um pouco, ok? Eu arriscando a minha cabeça, se alguém do QG descobrir aqueles caras armados ali... Vocês alguém, sei se são todos do mesmo time, o Olha, Brian. isso é só aparência. Eu não tenho tempo pra explicar agora, mas... É por isso que preciso da sua ajuda. Minha ajuda? Olha, pega! O é, é, um gravador de frequência e o um sinalizador de GPS. Eu só preciso. Estamos sem tempo. Olha. eu nem sei o seu nome. Dico, Dickens. Olha só, Dickon Sam, John. Se você quer que eu ponha o meu na reta pra ajudar a achar a Sarah. Então sim, eu preciso que você faça um serviço para mim. <risos> ok, fica com o rádio ligado. Meu é entro em contato em alguns minutos. Você nem sabe meu nome? Bom, vai aprender antes da gente terminar o oh, obra. Aí, demorou então. E fica perto do rádio. Ele tá aqui o tempo todo, seu filho da puta. Nossa. Jesus Cristo, quanto tempo eu vou ter que esperar? Demorou então, né? Alô, você tá aí? Kiko? Sim, eu tô aqui. Então, qual é a sua? O que você quer? Beleza, eu bloqueei eu esse canal. Que... Ele é seguro. O que você quer? Eu mandei uma série de para o seu rádio, preciso que vá até esses ah, lugares. É tudo cheio. Hã? Por quê? Só me escuta. Tem vários grupos de trabalho da Nero fazendo o trabalho de campo. Preciso saber o que eles estão fazendo. Então, por que não pergunta para eles? Não posso. Olha, eu disse que é uma longa história e eu não tenho tempo para isso. Só posso dizer que os caras acima de mim, muito acima de mim, estão executando várias missões de campo, todas separadas umas das outras. Ninguém sabe o que os outros estão fazendo. Então o mundo acabou e vocês continuam aí como se nada tivesse mudado. Onde? Já te passei as coordenadas. Ok. Jesus, O'Brien. Beleza. Eu vou ver o que eu consigo. Só verifique o máximo delas que puder. São zonas de pouso ativas, locais de coleta de amostras. Tá bom, beleza, entendi. Mas é melhor ter alguma coisa pra mim, O'Brien. Sim, sim, eu também recebi. Mas espera aí. Vamos lá então. Você tem que rodar até a ZP da Nero. Cara, só espero que você. me Tá acabando com vocês, é Brian, sim, tô aqui. E você? Um dos nossos helicópteros estão tá indo na sua posição agora. Você precisa segui-lo. Seguir? Por quê? <risos> só faz isso. Não deixe ele escapar. Jesus, ok. Beleza? eles? Vou aqui. Lá, então. Vamos na bola. Vamos lá. Vamos na bola deles. O que está rolando, O'Brien? Por que eu estou aqui na merda perseguindo helicópteros para você? Olha aí, cara, que isso. O que deles existe a Eu não tenho acesso aos arquivos. Então eu não tenho vontade de as coordenadas da zona de posto deles. Vai ter que seguir-nos. Jesus, vocês não têm... É... Satélites espiões, essas merdas? Não que eu tenha acesso, não. Eu te disse eu. Não tem acesso, sim, eu vou ver. Não deixa eles escaparem. Ah, tá mais lento. O Brian, eles estão pousando. Ótimo. Agora eu tenho as coordenadas deles pelo seu rádio. É melhor você se aproximar a pé. Agora sim. A pé! Mas não esqueça, eles não podem te ver. para isolar a parada. Ok? Vamos acabar com isso. O Brian, estou aqui. O que você quer que eu faça? É, cada uma dessas unidades tem um cientista, como eu, Tudo guardado por uns protamontes. Preciso que você chegue perto Tudo pesquisador. O gravador de onda está ajustado para o canal que usamos. Para gravar os dados, ele vai registrar tudo o que eles fizerem. Ok, então você quer que eu me infiltre numa zona de bolso cheia de soldados armados e de armadura que atiram sem aviso só para poder espionar uma babaca de óculos de aro grosso? Nossa, sério, eu tenho um doutorado, seu cuzão. É, deve ter o um doutorado em dar a bunda. Nem é tão ruim. Ainda que eu te dei. Ah, eu ia vender, mas a maioria das pessoas aqui não tem acesso a coisas tipo. satélites. Vamos ficar seguros. Colocam deles no helicóptero. Quase todas as missões de campo incluem paradas não registradas. Quero descobrir aonde eles estão indo. So, Brian. Você Eu, não aqui. Aqui. Eu não posso perder os créditos das pessoas Oi, você também? Tá Tomara que a gente tenha combustível o suficiente Para voltarmos para a casa do caralho hoje. O combustível é o nosso menor problema com a gente Deixa eu ver aqui, tem que mandar pra lá, vou jogar uma pedra lá, velho. Dizer o que foi. Seus amigos estavam retalhando as tripas de um frenético com ele ainda vivo. Não são meus amigos. E por que você se importa? Você não é um. Como é que vocês se tá? chama? você. Você não mata os infectados por dinheiro ou seja lá o que vocês usam para negociar? Eu mato frenéticos, mas não retalho eles enquanto ainda estão vivos e fico ouvindo eles gritarem. Conseguiu os meus dados? Sim, eu consegui seus dados. Mas o que eu ok, estou enviando agora? Vou manter contato. Desligo. Brian. O Brian? Brian! Ah, oh, caralho, ele fez de novo. O Brian, responda! Caralho, melhor você vai ter contato, O Brian. Pô, e voltou bem aqui ainda, juntar. Mas alguém ouviu isso? Deixa eu ir por trás aqui, acho que tá mais fácil. Mas que merda, Brian. Diz-lhe o que foi. Seus amigos estavam retalhando as tripas de um frenético com ele ainda vivo. Não são meus amigos. E por que você se importa? Você não é um... Como é que vocês se chamam? vagabundos. Você não mata os infectados por dinheiro ou seja lá o que vocês usam pra negociar? É, eu mato frenéticos, mas não retalho eles enquanto ainda estão vivos e fico ouvindo eles gritarem. Consegui os meus dados? Sim. Será que vai demorar Sim, muito? Sim, eu consegui seus Tempo dados. Tempo demais. É isso, ok, não. tô enviando agora. Vou manter contato. Desligo. Brian? O'Brien. Mas é o que Ah, caralho, ele fez de novo. O Brian responda! Não era Caralho, melhor você manter contato, O'Brien. Agora sim. Por aqui não tem risco esses caras me pegarem. Que saco, mano. Porra. Ó, oh, foda cada conseguiu me... agora sim fechamos galera ajudamos o O'Brien fechamos essa agora eu vou de saqueadores são os babacas que estavam de tocaia na estrada por aí procure por Lisa no acampamento deles essa é um rádio, rádio, rádio livre a verdade vai te libertar Cara, eu não vou fazer essa missão, beleza? Porque senão o vídeo vai ficar muito extenso, galera Eu vou deixar essa missão para uma próxima, beleza? Galera, se você gostou do vídeo, dá o like aí Se inscreve no canal Ativa o sininho para todos Para você receber todas as notificações De todos os vídeos que eu lançar aqui, beleza? E se quiser, galera, saber de tudo que acontece no canal e na página, me segue nas redes sociais estão passando aqui embaixo, beleza? No Instagram. Cara, se quiser falar comigo, manda um direct lá. Eu te respondo assim que possível, beleza? E é nóis. Valeu pela sua presença. Valeu se você ficou até aqui. E eu vou indo nessa. Falou. Fui.